Bem-vindo ao Supaya360! Para começar, é necessário entrar no seguinte link. Uma vez que estejamos aqui, vamos inserir nossos dados de acesso e login e, depois que nossa sessão tiver começado, entraremos na primeira visualização, que é a página do Dashboard. Uma vez que estejamos aqui, temos a visão do Dashboard, onde encontraremos uma série de painéis. No primeiro painel, teremos todas as nossas campanhas, campanhas de rascunho, campanhas ativas e finalizadas. Também encontraremos o status de nossos fornecedores, fornecedores pendentes, em processo e concluídos. Da mesma forma, encontraremos aqueles que correspondem a caráter, país, condição financeira e setor. Atividades recentes de fornecedores Abaixo, podemos encontrar as atividades recentes de cada um de nossos fornecedores e, se clicarmos em algum deles, ele nos levará diretamente ao seu perfil onde podemos pegar qualquer um dos arquivos adicionais, incluindo o relatório, e fazer o download. Agora, vamos começar criando uma nova campanha. A primeira coisa que devemos fazer é preencher as informações de campanha, que devem ter título, descrição e escolher o tipo de relatório. Essas informações só podem ser vistas por nós. Em seguida, devemos personalizar a integração, adicionar o logotipo da empresa, uma foto de capa e uma mensagem de boas-vindas. Agora nós teremos que adicionar e gerenciar nossos fornecedores, podendo adicioná-los individualmente ou de múltiplas maneiras, e eles devem ter as seguintes informações nome da empresa, nome de contato, e-mail, país, identificação fiscal, endereço, código SIC e número de telefone. Também podemos programar o formulário se quisermos, que ele deve conter perguntas com diferentes formatos. Quando tivermos todas as sessões, poderemos lançar nossa primeira campanha. Campanhas ativas. Depois de criarmos nossa campanha, a encontraremos aqui, em campanhas ativas. Estes podem ser organizados de diferentes maneiras. Além disso, quando selecionamos nossa campanha, podemos encontrar um painel personalizado, pois ele conterá apenas as informações sobre essa campanha. Na seção Fornecedores, podemos encontrar seus status, pendente, em andamento, concluído ou salvo. Além disso, veremos uma série de colunas nas quais podemos obter mais informações do nosso fornecedor, que podem ser filtradas de diferentes maneiras, e podemos selecionar quais colunas queremos ver ou procurar diretamente pelo fornecedor específico. Além do que já analisamos, também poderemos baixar todos os documentos de nossos fornecedores. Ao fazer o download deles obteremos uma pasta zip, na qual teremos a visão de todos os documentos de cada um dos fornecedores. Também podemos exportá-la para o Excel ou fazer o download apenas de sua pesquisa. Se, a qualquer momento, você tiver um conflito e você não sabe o que significam os status, você pode clicar no tooltip para saber mais sobre o seu significado. Note-se que também temos campanhas em rascunhos e concluídas. As campanhas de rascunho ainda precisam ser editadas e as campanhas completas não podem ser editadas e o fornecedor não pode fazer alterações ou modificações em suas informações. Clicar no nome de qualquer um dos fornecedores nos levará diretamente a informações detalhadas. Encontraremos um pequeno resumo das informações do fornecedor, dos resultados de do seu relatório e, da mesma forma, podemos baixar todos os documentos em uma pasta ou selecionar especificamente quais documentos queremos baixar. Podemos solicitar CFR para o fornecedor, isso gerará uma investigação e só poderá ser realizada se estiver dentro do contrato deles. Também teremos um detalhamento de todas as suas atividades ao longo do tempo em que eles estiverem em nossa campanha, além dos rótulos que foram concluídos. Também temos a visão geral do fornecedor, no qual podemos filtrá-los de diferentes maneiras, como já vimos, por estado, país, condição financeira, setor, indicador de risco, pontuação comercial e seus rótulos. Podemos filtrá-lo no fornecedor específico que queremos e também incluir e remover as colunas. Para fechar esse tutorial, se a qualquer momento você tiver mais perguntas sobre a plataforma ou precisar de ajuda, entre em contato conosco escolhendo seu país e receberá automaticamente o um número de telefone ou, se desejar, poderá conversar conosco em um bate-papo específico com atendimento ao cliente.